Round one. <risos> e aí pessoal? Aqui é a Paloma estou jogando nas casuais, estou jogando com um Cague, inventando o um... lançarina um aqui ó no cara. Olha que isso! Esse vegabundo não tá fácil. Viu? Continuando na série, testando personagens, assim eu não sou muito boa jogando com o cara, né? Mas a gente tem que dar tudo isso aqui. O cara não se defendeu, foi boa, mais ou menos, porque eu não joguei. <risos> eu nem joguei, já perdi. <risos> Okay. O bom é que esse Kage, ele tem a magia Ele é o rio do mal, né? Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Eu dou minha magia aqui no fundo <risos> rio. Ele me agarrou bem em cima Foi boa essa jogada esperando aqui pra ver... Eu não sei por que, que ele tá aí dançando com a castanhola então... <risos> Eu tô aqui de boa Eu preciso fazer alguma coisa Ah, me agarrou de novo Toma o meu especial Vem tá perto pra você Chorinho todo bravo aqui Chorinho do inferno, velho Defende ainda para de defender e nem foi muito, muito sangue. Mais um ponto uh! final. Round. Eu tô bravo, tão um bravo que tá saindo fogo das minhas costas aqui ó. A gente não consegue nem, nem testar aqui o golpe direito. Eita, eu. Ixi! Não é que ele ganhou, ganhou, Olha só. Calma que a vitória não tá ganha. Vamos pro próximo round pra você ver. You lose. Oh, não, o jeito aqui é eu. Esse cara. <risos> Como que ele pode? Não, me deixe em paz, eu preciso fazer alguma coisa. Assim, quando a gente não sabe direito, jogar com o personagem é pior ainda. Ele não consegue fazer uma jogada assim bonita. Eu tenho. A. Ah, viu? <risos> <risos> <risos> Fica pra lá. Tó <risos> oh, farofa. <risos> Eu deveria ter usado essa farofa mais mesmo. para ganhar aqui vai ser um Isso pouco difícil que tomar cuidado ah, me enganou com esse golpe round two lá vem ele com essas garras que dando meu Hadouk Tem em cima. Meu, de novo esse especial e a mesma jogada. Vasco Porque eu tô perdendo fé aqui. Eu tenho que treinar mais com esse personagem aqui. Não foi muito bom ter pegado ele. Fogo, escola. o especial. <risos> Fui sozinho.